Próxima terça, sete e meia da noite. Um ator que perde a própria estreia. Vá, meu Akuma do mal. Vamos dar a esse ator o papel de uma vida. Isso é uma tragédia. Assista a este episódio duas vezes seguidas.